Bem-vindos, guerreiros. ao mais um episódio completo. Cast! edição 7 com novidades do mundo Tokusatsu. E hoje com comigo ao Gabone estão Katsuya Harada, esse lindo multimídia do TikTok. Obrigado, obrigado. É, e o nosso novo integrante Fábio do Divisão! E aí, firmeza rapaziada? E é isso galera, hoje a gente vai comentar aí um, uma das mais das novidades, como eu falei uh, Já iniciamos aí com a bomba que a Netflix soltou, né? Junto com a Tsuburaya Que é mais uma nova animação de Outraman Seria mais uma, um reboot do começo e tudo Dedicado provavelmente para o público mais jovem o que, que vocês acharam desse, dessa novidade então, que eles essa, soltaram? Eu, eu, até o momento eu só vi aquela foto que postaram aí né, na, nas redes sociais, aí da na Toconet, né, tudo. É, não tenho noção de como, como vai ser, cara. Mas se for, assim, pelo que eu vi naquela foto ali, parece que tem coisa boa, né? Vamos aguardar. Ah, eu vou dizer que eu fico um pouco preocupado com essa animação, ainda mais porque, assim, um outro reboot da, do primeiro Ultraman, pra mim, é, já, é já tá demais, sabe? Já temos a versão que tem no mangá Ultraman, o anime Ultraman, o né, Uxin, que é uma pseudo do O Shin Ultraman, do RDA. O Shin Ultraman, e ainda tem o um Ultraman da Marvel, né, que é uma minissérie de seis edições que tem... The Rise of Ultraman, The Trial of Ultraman, sei bem. lá, eu acho que tá e um pouco de mais demais. Mais. É, exatamente. Então, a não ser que eles consigam inovar muito nesse Ultraman, assim, eu já tô meio que saturado. Eu, eu, pra mim, eles deveriam fazer, tipo, sei lá, fazer um reboot do Tiga ou algo do tipo, sabe? Se eles querem pegar um Ultraman já existente e trabalhar em cima dele. Bom, é, o Trigger já seria uma continuação direta do Tiga, né? Do Tiga barra Daina, que é do mesmo universo. O... Aí a gente Sim, vê exatamente. que é assim né Foi soltar Um grupo soltou E a Tsuburaya Pegou esse rise E esse try of Ultraman aí Justamente Fez um teste pra ver como que ia sair Mas assim É chato ver o Ultraman de novo O primeiro Ultraman de novo Como reboot e tudo É chato, mas a minha questão é Quanto, quanto você vê Da Tsuburaya tá à frente aí no mercado asia... ah, no mercado mundial em relação aos seus, seus produtos né com Dinason já passando na Funimation já temos o anime do Tramem aí filme do Tramem do Hideaki ano que vai ser mundial também e ele solta e aí solta mais essa né e é justamente a outra parceria da Marvel bora que tem também é, estre... tem que estreia aqui no Brasil tem para o Brasil, a gente não sabe até quando. E a gente também tem a questão do, da segunda temporada do anime na Netflix. Então a gente tem bastante também no Brasil. Eu acho isso daí muito importante que a Tsuburaya tá fazendo. Embora seja enjoativo, né? Só, só o primeiro também, né? Reboot do não, primeiro sim, tram. É, é o que eu sempre falo, bato palmas para essa questão de distribuição que a, é. a Tsuburaia tá tendo. É, eu cara eu penso assim a suburra é para mim né minha opinião ela tá ela tá mitando cara o que ela faz com o também ela ela quer popularizar o o também no mundo todo cara isso isso eu acho muito foda da da Suburaya, entendeu ela, ela tudo bem realmente é repetitivo vai vir o Ultraman o primeiro aí né realmente é é cansativo é mas o que ela faz para promover esse herói dela, cara, é sensacional. Exatamente. Eu acho que ela dá um passo gigantesco e tipo põe a aí para mamar de novo, né? Que já se meteu numa nova polêmica. Mas é bom quanto mais o aí melhor, né? O aí é Sim. bom que não é todo, não é todo brasileiro que gosta do Traman. É bom as gerações verem, eu acho que o Traman ele tem um um forte senso aí para ensinar o pessoal, é, um, um senso crítico, acho que é bem mais que Kamen Rider Eu digo assim, de tudo que eu já assisti de Ultraman, eu vejo mais é, definitivamente. senso crítico em Ultraman do que Kamen Rider É, eu, assim, Ultraman, eu, confesso, eu vou, vou confessar que assim, eu é uma franquia que eu não peguei muito a fundo pra pegar ali do... Desde os primeiros aí até a atualidade. Eu, eu dei um tipo um assim, sabe? Tipo, caguei e andei. A palavra foi essa, desisti um pouco do, do Ultraman. Aí foquei muito em Kamen Rider, cara. Eu gosto demais de Kamen Rider. É foda. Mas aí depois que veio a. Essas séries do Orb pra cá, eu fiquei. Puta, mano, eu falei, vou, vou voltar a... a. assistir de novo o Ultraman, cara. Vou começar a ver de novo Você, Ultraman. Cara. É. E, puta velho, essa nova geração de Ultraman foi muito foda cara. Não, só queria comentar mesmo que realmente eu também sou dessa foda. leva Eu comecei, o meu primeiro Ultraman foi o, o Mabius Na verdade foi o Tiga, mas eu era muito pequeno pra lembrar De quando eu assistia, então teve o Mebius. E depois do Mebius teve uma pausa, né, de séries de Ultraman Então teve aquela série de filmes do zero e logo em seguida vem o, o Ginga E do Ginga pra frente é só sucesso, né Eu gosto muito de todas as temporadas eu recentemente assisti, eu assisti uma em que tem todos os Ultraman, né? Até o Rubo juntos. Ah, Meio que é tipo um especial que tem no YouTube, eu achei bem legal, ele tá legendado em português. Achei bem legal. É verdade. É, o Cosmos uhum. tá no. tá começando a passar, né? Os episódios dele legendado, né? E é um que eu tenho que terminar, então já aproveito e vou assistir oficialmente. E uma coisa que eu ia comentar, né, acho que desde o filme do zero, tudo, parece que houve uma explosão, assim, né, referente a isso. Sempre foi bem explorado, sempre teve filmes bons. Tipo, eu não consigo achar nenhuma série de Ultraman ruim, cara. Eu consigo achar nenhuma. E é uma coisa que a Toei já deveria estar correndo há muito tempo. Ela distribui as séries dela de uma forma tão porca, assim, eu vejo uma distribuição muito porca dela. Ele é muito tipo, ah, não vou me arriscar. E, e aqui no Brasil, enquanto a gente tá com, só sofrendo com o Zio, tem o Black, mas sofrendo com o Zio, lá no México tem a ah, que O Black Rio, não saiu faz... do, do Prime? Eu acho que todos no tudo México, sa é, quase saíram do Prime. <risos> o Black saiu do Prime, o Black e o Zio saiu do Prime. O Black, Black saiu. O Zio é, continua lá. O Zio tá lá. Tem certeza. E os filmes do Garo. Só a série do Garo que não. Sim. Ah, nossa. Foi tudo pra Pluto TV. Cara, é eu... o puta velho. Ma... O Sato, mat... a Sato matou o Zio. A Sato então, matou? Então, exatamente. Eu ia falar nisso agora. O... Porra, o potencial que... que a Sato tem pra poder trabalhar é... com o Zio, cara. Querendo ou não, o Zil, você tem todos um, uma era ali, certo? Você tem a era Rei ali, em Zil. A Sato podia trabalhar o quê ali? Um, com Merchandise em cima de o, aqueles Hiders Watch, certo? Bem, que é legal né? pra caramba. Você podia trabalhar com, com camisas, entendeu? Né? Também com camisa do, dos Kamen Rider. Mas um negócio a mais legal, cara. Ela não soube trabalhar. Ela não soube. Só se envolveu em polêmica. Então, a, Hader, a, a Sato, ela... É... Satu caga, velho, é, tipo assim, uma série que ela podia explorar um marketing bacana, entendeu? para Pra molecada, podia colocar tipo, camisa, Hydro Watch, fazer um negócio legal, cara. A série tá, tipo assim, ó, jogada as traças, na minha opinião. É, assim, a série, ao meu ver, é uma série ruim, tá? É, é, embora eles podiam trabalhar melhor com o Zio, a gente sempre sabe, sobre que ela é ruim. É a pior série de Kamen Rider, porque não sei que eu, tô, eu não atuei lá, o Shirakura fumou uma erva gigante ali, que ele... Eu e... sei que você não gosta dela. E... Eu <risos> acho que, que assim, tá... Zio... Tenta, que você eu, gostei. Bastante. eu gostei. Vamos levar em consideração por que eu acho que tem esse efeito. Eu acho Zio uma série até meio que assim, mediana, mas acredito que tem um hate muito grande, porque acompanhamos, viemos de um... de dois anos seguidos de Rider Bom, que é o caso de... De Xeido e de Buildo E do nada vem o, vem o Zio, sabe? Que é um, foi um Rider build. mediano Acho que ele é aquele Rider quase que meio que é, esquecido no rolê Quase como tipo o Wizardo O Wizardo dizem que ele é bom, mas ele é, ele é um Rider meio esquecido Sabe? Não é que nem... Então... Wizardo não é o que é, então. é esquecido É o que o final dele é uma droga ele não tem, eu não vi ele não um, tem altos e baixos. Ele segue numa constante só de evolução, evolução, é, então, evolução. Ele não tem um decaimento, aí tem a questão do, do, E o vilão final do, também é horrível. O Ghost, né? Que também é uma série bem, mais ou menos. Não é, mas, é, mas, é, mas é assistível. Sim, exatamente. O primeiro arco de Ghost é bom, mas... O primeiro é, eu, é acho bom. Que, eu acho que Zio se encaixa mais ou menos nesse grupo, sabe? Não é assim tão ruim. Pelo menos ao meu ver. Mas também não é ótimo. <risos> cara, é, Zil, pra mim, putz, eu acho que eu sou um dos poucos caras da Tokunet que gostou do que a merda é Zil, cara, eu acho que dá pra botar nos dedos quem gosta do Zil. Eu gostei da série, o que eu achei, assim, é, isso que eu posso dizer sobre sobre o enredo, né, ali eu achei que os caras se perderam no enredo, a série ficou confusa pra caralho. Isso eu concordo, entendeu? É uma série, se você não prestar atenção, é, é, é bagunçada. Mas com a chegada do Decade, a série cresceu pra caralho, na minha opinião. E eu curti muito esses, esses Riders Mirai, sabe? Os Mirai Riders, eu achei eles muito ah, da achei hora. achei legal né? os Mirai Raiders Mirai e é uma homenagem, né? É uma homenagem. O, o ruim é que é o seguinte, né? O Zio é tão confuso, tão confuso que Sim. meteram o Deus Star no, numa das séries dele, né? O Zio é foda. <risos> e nessa vibe de Toei, é, eu vou falar uhum. um pouquinho aí sobre o que tá acontecendo aí com os fãs, né? Acho que vocês estão familiarizados que a TV Nihon Home, que é uma fã super americana, levou o um famoso e-mail Sim. da Toei pra retirar os, as coisas, né? E o que eu fiquei sabendo. Isso é preocupante, na minha opinião. E o que eu fiquei sabendo foi o seguinte. É preocupante como que a Toyença soube disso? Parece que no Twitter o Shirakura tava conversando com um fã e o Shirakura perguntou como ele assistia. E esse fã dedurou aonde? Há Ai, boatos que droga, disso. Hein? <risos> e o Caralho, cara deve é ter ido é? na maior inocência é quando é ele tudo isso, né? Nem esperava que ia dar essa treta. Tadinho desse fã. Diz Se isso for verdade. Então... É. Pelo que eu sei, a Nihon é, é, é como se fosse uma distribuidora para todo mundo pegar ali deles ali e traduzir para nós aqui em português, né, cara? Eles são foda, cara. E parece é o que a gente vem comentando lá no Brasil tem Tokusatsu está fechando muito cerco para para estão fechando muito cerco. Tá, isso faço. aí é fato. E tem tem que merece porque tem coisas já direto nos meus oficiais de graça uhum. e estão colocando, né? Pro pessoal baixar e tudo, né? Então, Ué. nessa parte eu já concordo. Agora o que eu não tenho de o que eu já não tenho como disponível para ver, cara, é os fansubers mesmo. É o eu acho que a Toy é Nesse aspecto, ela vacila muito com, com o pessoal. Tudo bem que é o produto dela, ela faz o que ela quiser, não, não questiono. Mas ela poderia realmente trazer mais séries riders. Já conversar com o Sato. Oh, não deu certo o Zio, eu levo build, o pessoal não tava pedindo build. Leva 0-1, até lá no Até lá nos Estados Unidos já tá com 0-1, cara. Então. É isso que você tá falando aí? É. É fundamental, porque assim... Beleza, se o cerco fechar em cima do do, do, do som, Sub aí tudo... Mas porra, velho, a gente tem que ter coisa licenciada aqui pra gente oficialmente. Mas eu não vejo uma luz no fim do túnel pra acontecer isso, cara. Eu não vejo... A Sato esquece, cara. A Sato é... Infelizmente, não dá. A Sato, para mim... Ela é muito amadora, cara. Sei lá, velho. A Loading... Não sei, poderia... Conversar com os caras lá da Toy pra trazer alguma coisa Diz, pra eles. Que esperam gente. que tá complicado. É complicado conversar com o pessoal da Toei. É muito complicado a Toy Não dá, velho. O Brasil gente... é foda, cara. Os americanos tão com um monte de coisa lá, velho. Entendeu? E a gente tamo tá aqui a... nesse looping eterno de séries <risos> clássicas. Só velho. tem os Yoda e Série ai. Nova e Power Rangers. Sim. Temos os e os Ultras, né? né? E os outras né? Pelo menos os outras E um garozinho Um garozinho é, é, como eu falo, a gente tem que Eu e o Jardel, né? Nós temos que chegar e cobrar né? Netflix tá com Bima lá pro, Pros Estados Unidos Não legenda então, em português pra gente Aqui no Brasil Você falou de garo aí, ó Meu, garo é um Uma puta série foda Da hora e a Sato também Tipo assim, caga Kage anda, cara. Kage anda, tipo, joga lá e que se foda, velho. Não, um, não tem um trabalho bacana pra essa série. O cara é muito foda, cara. O cara deveria ter sido mais respeitado pela própria distribuidora que tem aqui. É, pela própria pela, pelo próprio tô com fã, né? Porque o fã. ainda tem aquele, aquele meio Super Sentai, Kamen Rider, Kamen Rider, Super Sentai. O Ultraman, um ali, um outro K. A gente ainda é muito fechado nisso. Sim, Tem muita série boa fora do, desse, desse meio. Sim. Tem muita série boa. Tem a série da. Da NHK Cadeirante. que lançou agora. Do ah, Cadeirante. Aceito, ah, tô ligado. Que é tô ligado. estrelado pelos Dio, cara. Isso aí eu fico pensando. Eu achava que poderia ser. Seria muito legal. Eu espero que um algum é. sub traga. Sendo Verdade. bem sincero, eu espero mesmo. Um, ai nossa eu já espero do fundo que do meu Isaac coração que ele X estraga porque olha é, é, é, é me chamou muita atenção ainda mais porque o ator que faz o zio né mesmo ele sendo é, é, ele não sendo tão bom na série foi eu acho que se não me engano foi um dos primeiros trabalhos é. dele então é tá muito mais maduro vocês, vocês conseguem ver ele a tá diferença dele ele em atuação, bastante. mesmo e já nesse spin-off né Só do the kate evoluiu zio. bem melhor o ator Achei muito f... ele na ele atuou muito bem ali, uhum. velho. Ele me lembrou muito o, Takeru, o estilo do taqueiro Sato ali. Ah, o Takeru Sato, pra mim, é um fodão, cara. Sério mesmo. Ele é, ele é embaçado. Ele é. O, o Takero Sato, cara, puta, quando eu. Quando eu vi Daniel, cara. Eu falei, Cara, esse maluco é muito bom, cara. O que ele fez nessa série foi espetacular. Entendeu? E a maneira que ele é atuou ali, com aquelas personalidades, né velho, de todas aquelas imagens ali a feição dele, o rosto dele quando o Momotaros é, entra no corpo, o cara é foda velho, tem que falar, o cara foda Ele é, pera Ele é pra caramba Não, você tem que e... não é ator, ele é um dos atores mais cobiçados, né, que tem É muito difícil conseguir alguma coisa É o que eu, é o que eu falo, eu acho que não teve Camus, né, aquele filme lá de do Tokusatsu Heisei Generations Forever porque foi todo o orçamento pra trazer o cara Não tem outra <risos> Ele é um personagem de foda Não, é um mas foda, é... Sim, e o ator do Zio Não, melhorou é, é muito nesse spin-off, velho O ator do Zio, oh. do Zio melhorou muito nesse spin-off Ele... é, é, é, isso mesmo Voltando no Zio lá Eu achei que aquele filme do Zio, aquele com o Zio Que teve o Zio e... É. Com Zero o One? Cage. Foi? Sei uh, lá? Puta que filmaço, cara. Eu achei um puta de um filmaço esse Heisei Generations aí. Eu achei muito é. foda. Eu achei um filme bom, porém, com a parte do Zero não foi muito legal, não. Esse negócio de vir memória, vai memória, vem memória, vai. Volta eu particularmente eu achei meio confuso. É um esse... pouquinho. É, eu... eu também. É, o, o que eu achei legal desse filme Do 01 aí, do Rei C É que mostrou ali o É, o O pai do, do Haruto, né Ele mostrando claro. Como é que começou tudo ali, isso que eu achei legal E é. mostrou uma sociedade na, Nas mãos do, uhum. dos Human Gears, né né Como se a Tivesse dominado É, naquela época ali é, os, Human, os Human Gears dominou, né, eles foram eles comandaram a, o mundo Foi, foi foda, eu, eu, eu gostei desse filme aí Bom é... Eu espero que esse ator A série que ele tá como cadeirante Seja boa Eu vi que ele eu quero tem ver. Eu vi que ele tem bastante futuro Acho que só a série do Zio Que meio que Ferrou com... Sim. um pouquinho né Tanto Mas... é que o <risos> Tanto é que o Case que o Atanabe, que é o Os, depois do Zio, ele começou muito bem também. É o cara que. Que nem é, pra mim, ou não, quem roubou leva a, a série né? A série foi o Os. Pra mim foi a foda O Os é fenomenal, cara. aquele é, cara ele é, é o melhor é personagem, foda. eu acho, que tá a temporada inteira. Meio... Eu, eu, eu não espero que não seja uma opinião polêmica, mas é a minha. Pra mim ele é o melhor personagem. É, acho que. É, acho que todo mundo concorda, velho. Todo mundo concorda. Quem nunca gostou Yo do, do Yui, Zenói. É muito engraçado, cara. É foda. Ele é um personagem assim que ele atrai olhares, né? De você ver. Ele tem uma carisma muito boa. Foi ele que carregou os Não, sim, Definitivamente. Praticamente. O muito que me fazia animar de assistir era justamente ele. Não tinha outro. E a Tsukuyomi também, né, mano? Que é uma gatinha do caralho também, né? Ah não, filho. A Tsukuyomi ali não, cara. Ela pode ser bonita, mas que o arco dela. Mano... Acho que a Tsukuyomi ela ficou na geladeira por muito tempo, é. durante toda a e... série. Então eles, opa, temos que desenvolver ele agora, Voltou ela agora nesse episódio finais. E fizeram tudo na correria, sabe? É pelo menos isso que eu sinto, é isso que eu acho. Aí chega no último episódio. Concordo. Vou virar Kamen Rider. É, morri. É. Tanto que a versão dela Kamen Rider é mais explorada o personagem depois. Personagem não foi bem desenvolvida. A versão Kamen Rider assim. é muito mais explorada depois, nos filmes e tudo mais. Bem melhor. Isso, exatamente. Mas Infelizmente, ela não foi bem explorada, né? Ela ficou ali tipo de escanteio, a série toda praticamente. Ela só veio criar uma, né? Ali uma. No final da série, que ela virou a Kamen Rider, uhum. foi errado. Foi meio apressado, Eu acho que eles poderiam ter introduzido ela pelo menos no ela começo deveria... do primeiro arco, sabe? Eu acho que se tivesse introduzido ela no começo do primeiro arco, teria sido um é, exatamente. No começo é do último arco, no começo do último arco, é, perdão. Ela ficou arco, praticamente perdão. ali, Ela é. devia ter se tornado uma Rider no começo do último arco, porque nós temos um Rider novo pra cada arco, né? Que é o no primeiro arco já temos o Zio e o, o Gates aí depois já vem o Oz, que é pro Riders do Futuro então poderiam ter seguido, poderiam ter introduzido sim ela é, no começo da, do arco do último arco é a partir é então saindo do, do, do arco do, dos dos mirai Riders ali a partir dali ela já deveria ganhar ser explorada uhum. mais como né ali como e vir, virar uma rider a... Ali, do meio da série em diante, não no finalzinho ali. Mas eu acho que é um... Tá sendo meio que um novo costume, né da, da... Da... Da Toy ficar trazendo, tipo assim Alguma coisa, algum Rider novo Alguma forma nova, tudo de última hora, sabe Eu acho que tá sendo... Esse tá sendo um novo costume dela Não sei vocês se vocês estão sentindo isso também Tipo, por exemplo, no Zero One Nós temos uma forma que foi introduzida No, na, no último episódio A mesma coisa se repete com... Com um build, é, então, assim, eu acho que eles vão, eles gostam disso, eles então vão, vão começar a fazer isso com mais frequência, é isso que eu penso. Puta, 01, cara, pra Nossa. mim Nossa. Zero 01 foi fantástico, cara, foi fantástico em tudo: enredo, é... os visuais de todos os rádios são muito foda. A vacilou com gay. Que série, cara, que série foi essa? Só vacilou com o gás, só. Acho que. É, o cachorrinho. O cachorrinho. O cachorro. O cena foi fora do cachorrinho. Foi foda. É. Né? Não tem como você não gostar daqui Quando apareceu o cachorrinho do. Do, do, do Guy. O cara, Guy foi que foi que teve foda, um pouco mais de camadas, hora. né? Depois, não, é, não, não é. depois. O arco dele de redenção traz uma camada nele. Traz mais camada nele, eu acho isso muito legal, eu particularmente gosto do, do arco dele. Só acho muito irritante realmente esse 100% dele. Ah, é uma coisa muito chata. 100%. E, ele, e ele, acabou, ele acabou passando de vilão é. para para aquele vilão que tá se tornando herói e fica meio que se tornando comédia. Que é o caso dele, do Kuroto, do do Kamurider Rogue. É sempre assim, do vilão beres pro, pro, pro aliado meio comédia. É. Mas se vocês, se vocês forem analisar bem, o, o protagonista, o, o Haruto, ele não, ele não é um bom protagonista, né? Vamos falar a verdade. Ele veio dar uma melhorada, uma evoluída no final da série. Eu achei que ele deu uma melhorada, mas, mas querendo ou não, ele, eu achei ele fraco. De todos os raízes que eu vi, né? O protagonismo cheio de fraco. E a Iso roubou a cena, cara. A Iso fez... Ah, cara, não. É. A Iso que pegou muita coisa lá do, do Zero One. Ela, que, ela hum. e o Fuya, né? Exato. Eles os dois. dois foram... A Iso e o Fuia. Os dois roubaram a cena. O Fui foi tão bem que vai ter o V-Next Cinema dele, né? É, dele e da, da Valkyrie. Eu quero Eu ver não. isso aí. Eu acho que Essa a Valkyrie é, aí, é, a, a Rider, é a Kamen Rider... Ela é a Kamen Rider Terciária, né? É uma das mais... É uma das menos exploradas, eu posso dizer. Assim. Ah, e ela acho foi ficou com, muito tempo ficou na geladeira, geladeira, eu achei né, isso galera. bem chato. Espero que ela tenha um devido destaque agora uhum. no. Ainda bem que ela vai é, ganhar uma forma nova. Ela ficou mesmo. Eu acho o, o visual dela sensacional, uhum. cara. E, e vamos lá, falando em coisa nova, galera, é, você. Acho que a gente teve notícias aí. Uma coisa nova e antiga, mas que vai vir pra cá, que é o mangá Sim, do Sim, vai Spectrum ser publicado Man. pela Pipoca e Nankin, né? O que, que vocês... Fiquei surpreso. Mais uma, mais um Tokusatsu aí em mangá. Já tivemos aí os dois Kamen o Jaspion... Tô... Eu tô bem animado, eu Xamori. acho que vai ser esse mesmo, vai ser quase que aquele mesmo rolê do... do... Eles viram, né? Eu acho que eles tiveram acesso aos números de, de venda, da, da pré-venda do Kamen Rider, né? Que tá, que eu acho que foi bom. O do primeiro camarada do Shotari Eles É ah, Vamos trazer o Spectre, mano. Acho que foi mais ou menos essa vibe. Que eles... Vocês compraram aí do, do Camarada? É, eu só tô eu preocupado comprei. que eu viaje em julho. E eu. E parece que eles adiaram um pouquinho a entrega. Se eles adiarem de novo, fodeu pra mim. É, acho que é, é. pra julho. Ficou pra 16 ou, pra 10 6 10 6. ou... É, 8 de julho. É, é basicamente isso, isso. Espero que não. Espero que tenha tudo certo, senão fudeu pra mim. Não, o meu amigo falou que é. O ele falou que ele é pra julho. Se você comprou na Amazon Prime é isso, né? Acho que é pra julho agora. Junho. Tá entre Mas junho gente, e julho. Tá? Isso, junho, não né? passa disso, de acordo com eles. Eu acho que agora se eu for comprar Pronto, o do Jaxo, eles também. também. Eu acho que eles estão com uma Sim, demanda com toda muito certeza. grande. Eu acho que eles não, explorem, não esperavam tal resultado. E é basicamente isso que eu acho que o Spectrum é, é o Spectrum a pipoca man É a PFOC Nankin. É? Isso. Tô curioso e a cara. A é considerada a melhor. A tá sendo considerada a melhor editora atual do Brasil. Então vale a pena dar uma conferida, ver o trabalho deles. Eu tenho máscara e eu tenho as duas primeiras edições é. do, das, das Tartarugas Ninjas. E assim, vale a pena. Total. Tô comendo mesmo. Ai, ele para ele que, é que eles foda. eles já estão trabalhando com uhum, coisas do Shinomori também que... então é, é uma outra notícia que a gente teve aí de mangá não é muito um sólido mas é do nosso grande mestre Shinomori Legend of Zelda pela Panini ah isso Putz, eu, não eu isso aí também o que vocês acharam disso é a gente teve essa notícia aí que eles vão lançar eu nem sabia que o Shinomori tinha feito nada. Não, eu sabia do Zelda. que a Panini tava publicando eu coisas do Zelda. Eu, eu só não sabia que, a, que o, que o Shinomori tinha feito realmente o Zelda. Isso yep. ah, é novidade. Mas você vê que o Shinomori é foda, né, cara? Máximo, Até eu hoje as obras esse dele. O cara foi saindo. foda. Até hoje as obras dele tá saindo. Isso é. É mito, Acho né, ele... velho? O cara é mito, é mito. Pensamento para frente, acho que ele já pensava bem mais para frente e tudo. Uhum. E bora comentar um pouquinho aí do que vocês estão acompanhando de Tokusatsu. Uh, saber e Zenkai, já é algum? Além o de que tá vocês tá saber, saber eu tô acompanhando total, velho. Total, não. Tá muito foda, cara, tá muito foda, tá muito da hora. sei aí, aquilo que eu acho que eu falo em todo o grupo de Koksato e continuo repetindo. É uma droga o primeiro arco, mas do segundo pra frente, pelo amor de Deus. É espetacular. É, desde que o Sakamoto pegou ali, parece que andou, né? Até o, é. o protagonista o... ficou melhor ali. Sim, com todo então uma melhorada. Diferente. É, o primeiro arco... O primeiro arco é do, é, do, é do episódio 10, né? Pra uhum. frente, não é isso? Do 9 e 10, né? Do 1 ao né? oh, 10. Do 1 okay. ao um, 10, do 1 ao 12. Eu é. o, o Saber, cara. Eu fiquei meio desanimado no começo. Nos primeiros episódios foram muito foda. Tava muito chato mesmo. Aí meu amigo Thiago AP falou, ah, Fábio, continua assistindo. Você vai gostar. Do 9 em diante, que apareceu o Calibur, eu falei, puta, velho, o bagulho começou a... Andar que foi só subindo, subindo, subindo, e até agora a série para de subir, velho. É, e assim, a gente tem uma história muito. tá ficando bastante interessante ali. Finalmente a Toei tirou aquele CG de bolha, que eu não aguentava mais aquele CG de bolha. Aquele CG da transformação também, que era uma biblioteca. Também tiraram o negocinho de ficar livre e pum! Aí se transforma... aqui Aí sim, Heineken a gente quer também. Manda pra cá. Mas como comentei, aquele livro fica aberto e depois fecha e se transforma. Graças tirou aquilo. E trouxe um vilão aí que, cara, achei fantástico. O Mestre Logos, velho. O Mestre Logos, cara, ele me surpreendeu, hein, mano? Que cara foda. Hein? Isso mostra uma evolução tremenda do ator, né? Desde. King Nossa senhora. O cara é outro. Nem... Eu não esperava ele. Ele é mais como o vilão, vilão, vilão final, cara. né? Não espera. Ele é o vilão final, se não me engano. É. E agora no, no episódio de hoje no Japão ele virou o Kamen Rider Isso. Salmon, o Solomon. Isso, vai É. Tô no aguardo desse episódio, cara. O Kamen Agora é o arco final, Exatamente. né? Exatamente. É o arco final. É, agora o Polo come. Eu tô achando que aqueles dois irmãos lá vão passar de vilões pra se tornar aquele grupo de irmãos lá que é quase que uma comédia. Porque agora eles vão ser aliados, né? Possivelmente. Do... Com certeza. Eu, eu acho que quem vai virar comédia <risos> vai ser o Rei e o Desastre. A Sabela, velho, ela vai virar... Na minha opinião, a Sabela vai, vai entrar pro grupo do, da base do norte. Eu acho que os dois já estão entrados nesse grupo. E sinceramente, eu acho que até mesmo o, o Rider, esqueceu o nome, o nome dele, mas é o, eu acho que é Beth, que é o Rider do livro da Fênix. Ele também vai acabar se unindo junto para acabar. Ele morreu no. Ele morreu? Ele morreu. É por causa que ele assim, a gente vê fotos aqui que lançaram e ele aparece vivo. Então, ele, no, no último episódio ele morreu, o Mestre Logos fez um negócio com ele lá, tipo, fez ele desaparecer gente, e finalizou pegou o Finalizou ele, tanto a é que, que a espada que dele não de voltou. Lançar. Mano, eu achei muito foda esse hein, cara. Eu achei a transformação dele muito foda, é muito linda, cara. Eu, eu, eu acho que mal ele volta, esse gente, Hadley. porque acabei de ver fotos que estão passando pro próximo episódio, episódio 37, aí ele aparece... Pode olhar, pode olhar no toco Axis aqui é, no Instagram. Acho que... É, pode ser mesmo que apareça. tá mostrando agora. Que é um preview. É o preview do próximo episódio. Ah! Eu tô olhando. Tomara que ele apareça mesmo, tomara ah, acho que Tomara ele vai que voltar. ele volte. Eu acho que todo mundo vai acabar se unindo pra e? lutar contra esse Kamen Rider. o Solomon. Eu achava que Que o, o aquele. Como se fala lá? O, o da espada lá, sabe? Eu achava que ele tinha morrido, o cara. O Yuri, né? Ele voltou Sim, eu também achei. É, eu falei, puta, fudeu, mano. <risos> ele é o... A espada lá, né, da Sagrada. Eu achei muito louco que ele se rádio também, da hora. É, foi muito... Bem interessante. Bom, pelo menos mostrou a história, né? A gente vê que... Não tá tendo muito furos aí na... Na história é. do Saber. Eu acho que isso é muito bom. Sabe o que eu achei errado? Só uma coisa, que eu não sei se você concorda comigo. A Luna, que é aquela menininha lá, eu acho que ela não deveria voltar como menina da idade dela ali, porque esses, os acontecimentos tem quase 20 anos, você concorda comigo? Da primeira vez que ela sumiu? Tem, ela deveria mas... voltar já uma adulta. Né? Voltar mas na aí eu... os dois do toma. Aí eu vou te contar uma coisa. O preço de criança é mais barato que o preço de Acho que nem é por causa. É, é, também tem esse fator que eles. Uh, acho que pelo menos eu entendi assim no final do episódio 35, quando ela desaparece, diz que vai dormir e ela é uma. Ela é quase que um ser ah. místico, sabe? Então é muito normal um ser místico não envelhecer, continuar da mesma forma constantemente. É, tanto, é. É que, tanto é que a Sofia é, parece um que tipo, é um clone dela. É uma. A Sofia é maravilhosa, cara. A Sofia é linda, eu amo a Sofia. A Sofia é algum tipo de clone. Eu também não entendi, eu acho que ela é tipo. Ela é a personificação de algum livro ou algo assim. Sei lá, não entendi, sinceramente. É, a Sofia ela é, ela é importante na série. Ela, ela foi criada pra.. Acho que é pra interligar os dois mundos, hein? Sim. A Sofia é isso aí. Mas é ó Bom, vocês viram Vocês é, viram que já saiu aí também um. Kamen Rider novo, né? Ah, não, essa eu não tô sabendo, qual é o nome? Isso é, isso é, é oficial Victory. ou é um rumor? É o Victory. O oficial. O oficial. É, é o próximo Kamen Rider. Tá virando outra menja. Daqui a pouco vai ter o Kamen Rider Orb. Não Kamen duvido, Rider mas Tito. poxa, Victory tava demorando. <risos> tava demorando. Kamen Rider Orb. Um Kamen Rider King. <risos> O ginga já tem. Cara, eu, sabe o que eu esperava mesmo, sinceramente? Eu esperava que que explorassem mais o caminho da Shinobi, cara. Queria que ele tivesse uma série dele. Eu achei o um Shinobi sensacional, cara. É, tinha que melhorar. O ator é muito bom do Shinobi que fez o Shinobi tudo. Eu acho que poderiam fazer, quem sabe a Toy não faz um spin-off do jeito que eles estão fazendo aí com tudo. É, sim. porque se for seguir a, a cronologia, ele, ele é de 2022, não é? Lá na série? O, sim, sim. O Shinobi, né? Isso. Então, o ano que vem ele pode aparecer, né? Seria um, legal, né? Seria interessante uma série dele. Eu acho ele... muito louco o visual dele, cara. Eu acho, acho muito pra, foda. Pra quem é naroteiro eu ia gostar bastante do Shinobi. Ah, gente, eu particularmente ah. tô mais pessimista, duvido muito que o Shinobi volte. Duvido mesmo. É, ele, eu, se pá, esse camarada Victor até vai ser da temática ninja, sei lá. Mas. Espero, né? Tá demorando eles trazerem um Commander Ninja também. Demorando até demais. Eu acho que não vai ser da temática ninja, não. Eu acho que eu não, não vai ser. não, também acho que não. Eu sinceramente eu não sei o que, que eles poderão trazer. Eu eu acho ninja é ou de... Shinobi. Se, Você... Mas assim, eu tô com. Eu, eu não sabia oh. desse Nob rider. A única coisa que eu fiquei sabendo. De rumor é que o mesmo roteirista de Kamen Build vai eu ser o roteirista nome, né? de Kamen Victory. É o único rumor que eu sei. Então a série então vem a boa. Vem uhum. boa. Se vem é esse bom. cara aí, vem roteiro bom. E vai ter o roteiro BL. Exatamente. Vai ser série BL. Mas é, vamos vamo ver, vamos ver. Vamos aguardar, né? Galera, é... Mas a gente tá chegando aí nas últimas partes do podcast. É, eu queria trazer aí uma, uma informação, tanto é que a gente tá fazendo uma campanha. Eu não coloquei o nosso logo, fui chamar para colocar o nosso logo porque ele vai mudar, então. Mas foi na Brasil tem Cusatos e eu vou postar aqui. Vocês estão vendo aí no uhum. YouTube. É. Vai ter, vai postar, que é a campanha do Herói com máscara, né? Onde todo é. o. Todos Exatamente. os grupos da Toconet participaram. E também em prol da solidariedade ao é nosso colega aí de, de espaço, que foi o Ruabas. Que Puta, faleceu cara. recentemente com Covid-19. É. E até é um, hoje não, não caiu a ficha, cara. Até hoje não caiu a ficha. Era um cara assim que realmente, ele quando Muito ele conversava, boa, cara. muita gente boa começou. Novo. Ele é novo, ele. É novo e pegou muita gente aí pra conversar. É, o cara começou Foi. muito bem. Ele, ele tinha um potencial, Galboni, pra ser futuramente um. um, um, um ele é um dos caras mais foda na, na, na Toconet, cara. O moleque é era ah, foda, não, não. ele era zica demais. Eu não duvido que ele ia ser, ter tanto potencial. E ele fazia uma coisa que eu vi poucos fazendo também na, na nossa Toconet. Que hum. é trazendo os, to os Tokusatsu hum. Nacional, o pessoal que tá fazendo o Tokusatsu Nacional, ele... É, ele dava espaço pros pessoal mesmo. E isso era muito bom, cara, ele ele foi incrível, velho. Ele eu é aqui espero... de São Paulo, você tá ligado, né? Ele era daqui de São Paulo. Ele era daqui de São Paulo, eu conheci ele num no, no evento que eu tava com a Eu sala. ia conhecer ele, velho, a por encontro que ia ter no, lá, lá na Liberdade... Não sei, não sei se você conhece o, o Felipe do Império Tocosatos. Mais ou menos. É, ele, ele, eles eram muito amigos lá, o Felipe, eles iam fazer um encontro do pessoal que mora aqui em São Paulo, na capital, né? Ele me chamou e falou, oh, ó, Fábio, vai ter um encontro aí, mas aí, aí veio a pandemia, lembra aquela segunda onda que fechou tudo de novo? Fechou tudo, uhum. aí a gente, a gente ia se encontrar, aí já era, aí não, não, não teve mais nada. Aí infelizmente veio acontecer agora isso aí, né, que ele faleceu foi triste puta triste para caralho velho nem até hoje não, não, a não caiu ele e... o, o Ricardo também né faleceu exatamente o Ricardo você chegou a conhecer o que realmente Pô, não um gente realmente, nunca eu nunca conversei nunca cheguei a ouvir falar deles antes eu só fiquei sabendo da morte é, dele eu depois eu dei uma pesquisada é. É, sobre ele e tal eu achei bem legal alguns vídeos de um grande potencial então eu fico bem chateado com morte, na verdade, todo tipo de morte com qualquer outra pessoa, eu fico bem triste, assim, não devia estar tá acontecendo, gente. É, é verdade. O Juabas, ele era um cara que assim, tá ligado, tipo, o canal dele não só era especificamente de Tokusato, sabe, ele falava de, de filmes também, né, de, de outros gêneros, tudo, ele conseguia ter vários públicos, né, Galboni, no... O próprio ali. Sim, ele pegava bastante nego... Ele falava bastante conteúdo da loading. da loading. ele foi um dos caras que mais é, colocou a loading aí no. né? Na hype aí, foi ele. Eu conheço. Questão do Ganda também, então ele foi um cara aí é... que. Eu não gosto é, de anime, tipo... né? Não tinha não bastante bom conteúdo bom. Mas ele falava muito dos anime lá, é verdade. Mesmo não sabendo. Ele pesquisava bastante. É. é gente. Infelizmente foi uma, foi uma perda irreparável, né, velho? É, por isso que uh, eu creio que todos os grupos aí de, da Toconet, né? Se mexe, se movimentaram aí e fizeram essa campanha aí que eu acho incrível. E é eu desenho dos do super-heróis com máscara. Eu acho o, que... o, o meu grupo tá lá, o Visão Tokusatsu. O Visão tá lá. É, o, tem o, o, o Brasil tô, tem Tokusatsu também. Eu só não coloquei o nosso porque eu esqueci. <risos> e <risos> eu tô mudando o logotipo. O nosso logotipo vai mudar que vai ser uma versão 2021 agora. Já tá quase pronto. Demorou, já. faz o novo aí, faz o novo aí. <risos> Mas a gente vai postar as fotos aqui no. No YouTube, aqui no canal, gente. Ou no Face, quem for ver no Face. Então, eu espero que cada um se cuide, porque esse vírus não é brincadeira. A, a é gente foda, perdeu um foda, colega foda, muito é querido aí, um cara que tinha muito potencial. E, a gente, uhum. e ele se cuidava. Era uma pessoa que se cuidava, estava em casa sempre. É... Mostrava para os outros se cuidar. E pegou esse, esse um... vírus. É que parece o Galbondo que eu fiquei sabendo que parece que ele não quis, ele, ele tava na... ele não quis se tratar no ele não chegou sem ter nada, né? Parece que ele tava tentando se tratar. Ele não procurou remédio. Foi... deu tem uma tem uma confusão aí, cara. Né? Parece que um ele negado. aí, você ficou sabendo? Não, fiquei sabendo. É, ficou sabendo que parece que ele ele, ele, t... ele como malvado, né? Parece que ele, t... ele tentou fazer Cara, ele não chegou a ir para o hospital, ele ficou, ele ficou em casa, velho. Tá ligado? Tipo, ele, ele faleceu praticamente em casa, mano. Foi foda. Bem, de rumor para rumor, assim. A verdade é que ele morreu e a perda dele foi bem triste, eu acho. que Sobre o que levou à morte dele, não é uma coisa que é, é relevante, além do fato que foi de Covid. é o que eu penso. É, é verdade. Bom, galera, a gente tá chegando aqui ao nosso final do nosso podcast, né? Deu quase uma hora aqui que a gente tá falando de todas essas Zencage, você tá vendo? Gente... Bom, eu, tô vendo... Zencager, eu tô vendo né? o É verdade, faltou comentar o Cara, É, tem o aí. Chegou! <risos> Chegado oi, oi, oi, oi. Mano, esse cara... É muito foda, velho. Esse cara que apareceu do Zinkiger, então, que é o pirata. Eu parei eu ter... aí. Eu parei aí, entendeu, Galbon? Eu, eu fiquei meio desanimado com o Zenkaja. Aí quando ele apareceu aí, eu tô esperando vir mais, né? Eu quero maratonar. Eu quero que venha uns. Eu vou, eu vou... Que venham uns 10 episódios ainda na sequência pra mim poder assistir. Aí eu começo a ver de novo. Eu parei no 5, parei. E o legal que. Tipo, explicaram como vê a origem dele O que, que ele tá procurando Não enrolou até o final Para o pessoal saber Isso daí foi muito bom, cara É, eu tô escutando boas Boas notícias uhum. aí Sobre esse do e você, ah, eu, ó, o que eu posso Katsu? comentar Que eu tô adorando o Zenkaiger Assim, é, não é Não é aquela coisa tão Tipo assim, ruim que muita gente tava falando Antes da estreia, por causa que o fato De que só tem dois humanos, o resto é tudo Sweet Hector, mas assim... Eu acho meio pastelão, né? A série, sabe? assim, Meio meio, então, meio infantilizada pra caralho. O, o nosso amigo Shirakura, Ch Cura, ele, ele postou no Twitter que a série, ele queria fazer uma... Não leva a segunda... É... Era pra ser uma comédia pastelona. Só que ele teve que mudar. Isso, Tanto é, é que você sente Eu uma percebi, mudança no isso. Zenkaiger. Você sente essa mudança no Zenkiger? Por isso que começou a ficar boa. Ah, então é isso. Mudou, aí né? Chega o, aí chega o Tio Kaiser, cara, e rouba a cena total, velho. O Kaiser, ele é bem... bem, bem Aquela, interessante. Eu acho... eu assim, olha, é cara, eu vou ser cara, bem sincero. Eu ainda sinto que a, que a série ainda tá engatinhando, sabe? Ela ainda não... Ela ainda não tá com tudo. É. Então eu ainda sinto que tá engatinhando ainda um pouco, mas já já se encontra melhor, já já tá se desenvolvendo bem melhor. Eu acho que vai ser bem rapidinho, sabe? É pelo menos do que eu penso. E a, sim, sim. a parte que mais a parte que mais me marcou no Zen é que ele começa as danças dele. Eu você já tá, já tá dançando porque você tá dançando. O <risos> Kaiser é bem aleatóriozão, né? Eu achei eu isso bem... bem legal. Tem um episódio que tem um monte de robô. É verdade, isso mesmo? Sim, hum? tem o Stacer. Pode ele, pode, invoca o, ele invoca tanto as equipes. A estilo Abasco, só que também vou Stace, os Stacey eu quero equipes. muito ver Eu quero ver o ah, arco então, de redenção eu ver, dele Eu só tô bom, pelo gente. arco de redenção dele Que com certeza vai acontecer é... Eu acho que impossível não acontecer Não é que nem a... Como que é mesmo o nome da personagem? Ela, ela ela até chega Lá de, de Kira Major Yodona, eu esperava um arco de redenção Da Yodona Que infelizmente não aconteceu, mas eu duvido muito Que não aconteça algum do Stacey com certeza vai ter. Eu acho que ele A vai ser o é um sétimo integrante. Eu, eu acho que o sétimo integrante vai ser o Stace e eu acho que vem mais um ainda. Eu acho que vai aparecer mais uma é, mais meio um que, ainda. Meio Aí. que se entende que cada, cada, um? cada Ranger tem um. É, é meio que um Mecha, né? Cada Ranger representa um Mecha. Então eu acho que sim. sim. Vai, vai vir ainda mais um ou dois. Ainda mais porque o. St o Tio Kaiser ele foi introduzido extremamente cedo. Ele foi eu posso estar enganado, mas eu acho que ele foi o Ranger que foi introduzido mais cedo, né? O sexto Ranger mais cedo ou foi o Rio Commander? Rio Commander também foi nesse foi mais ou menos nesse, nesses episódios, não é? Rio Commander foi do Que Ranger? Eu acho que ele foi introduzido no outro 9. Ah, não, é o Rio, é isso mas... isso. Ó oh, velho, de sentar e eu tô meio devagar, velho. O que acontece foi o seguinte, parei lá no no parei lá no GoBus, cara. A partir dali da eu com fazendo meu tem que ver aquele velho. Kyrie Uger, véio. Falaram que é bom, isso aí. Muito é muito bom, que ele é bom. É, uma coisa que eu ia colocar, né? A Toy foi, ela foi muito inteligente com o tio Kaiser, né? Em relação, porque vive tempos de pandemia e a criança precisa se movimentar. Em que aspecto eles pegaram isso daí? Ah, vamos colocar um personagem que dança para se transformar, mas que faz uma movimentação. As <risos> crianças dança. compram o brinquedo e começam lá. Uhum. É uma forma de se movimentar. Ela foi muito, foi muito bem sacado isso daí. Enquanto nós, é, enquanto é os marmanjos, é, ele tá dançando. Se eu fosse um monstro, eu atacava ele, e bibibi. Cara sabe o que, que eu penso, velho? A, a galera atualmente, aqui a fando, o fandom brasileiro, eles têm que entender, velho, que essas séries, né, meu, elas são pra molecada bagulhizada do Japão, velho. é pra molecada lá, não adianta querer ficar achando, ah, tá muito infantil, ah, que não sei o quê. Ah, ajuda. Velho, é pra vender, é pra molecadinha de lá, meu, é pra vender brinquedo. A gente tem que entender isso. Sim, é, a gente.. Eles, só, só não, sei, não adianta que... ficar julgando velho. E, e que realmente que eu sei, pra assim, olha, a, a, a, a gente pode criticar muito a, a Doi por causa de distribuição, mas convenhamos que pra vender brinquedo ela é muito boa, as estratégias dela. É, Bandai, né? Com toda certeza. Bandai. A Bandai é a parceria forte dela, né? Agora que ela perdeu o Power Rangers, né? O Rangers não entra mais no, no circuito é. de vendas da Bandai, ela tem que.. Não sei se vocês. Não sei se vocês viram aí. Saiu uma pesquisa recente agora aí, né? Sobre venda de Binkers aí. E Super Sentai foi bem fraco, cara. Foi bem fraco. O Kamen Rider Sim. sustentou bastante não, ali Mas a, é a mas avaliar, né? Super Sentai entendeu? sempre está é na linha, tipo assim, de estar tá sendo quase cancelado, por causa que. É sempre isso, né? Um Sentai vende bem, aí eles, aí outro vende mal. E o Soldier, se não me engano, me disseram que vendeu bem, mas Kira Major não vendeu muito bem. Eu acho que eles estão. É, a história foi boa. História Eu acho que eles estão boa. apostando muito agora em caixa em sabe? Eles já estão trazendo esse negócio aí, os químicos, que são as, as moedas, né? De cada Sentai. Aí eles trouxeram as moedas de Sentai versão Stacy, é, a versão das moedas sem Sentai é. versão Red, Red Kaiser, que, né, que é aquela moeda totalmente vermelha. Assim, eles estão tentando sugar o máximo é. que dá para vender esses brinquedos. Sim, eles estão pegando. Vocês acham muito que, que tá na hora de, de ter um hiato nessa aqui ou não? Ou é muito radical? É Também é muito acho, radical. radical. Estamos falando de uma série que está há 45 é anos no ar interruptamente sabe? Sem ato até hoje. Acho que, sei lá. Não é que. Seria, pelo menos seria um choque muito grande, só não para é. os centais, como tem para o próprio Power Ranger, né? Dependendo da situação. Sim. É, eu, eu acho assim. Se Zen casa não for aquele su... Se vier a estourar o sucesso de venda de brinquedo. Legal, mas eu acho que se, se não for muito bem, eu acho que vai fumar e correr perigo, cara. Eu acho que, assim, vai, vai vender bastante. Eu acho que vai, vai vender bastante porque tá trabalhando com séries comemorativas e todo mundo não, gosta exatamente. de comemorativo, eu tô, né? Eu que não tenho muito dinheiro, tô, vou fazer um esforço para conseguir comprar pelo menos é. os mecas ou aquelas versões em aqueles action figures de 12 centímetros eu tô esperando o Aka Red aparecer. Ele não aparece, não. Canonicamente ele tá morto, né? Canonicamente o Akarat tá morto. Então, porque ele, toda comemoração ele aparece, né? É, vamos torcer que ele venha, velho. Lá em Gokage ele apareceu, lembra lá? Foi no mas Foz, mas do hoje Order ele também. aparece naquele especial que nem é canônico, é. gente. Acho que aquele especial não é canônico, não. Então, em cocagem é canônico porque ah. ele, então, em... é, ele morreu. Então. É, em ele morreu. Então, acho claro. que o novo Aka é o time de cocagem que eu, particularmente, estou na espera de ter a participação deles. Cameos é uma coisa que eu, eu gostaria muito que Zenkai já tivesse, mas de tanto que tá investindo nos mechas e tudo mais, duvido muito que apareça os, os Rangers anteriores. Já tivemos dois cameos, né? Mas duvido que passe disso. É. Exatamente. Bom, mas eu creio aí, fora que a gente tem pra aparecer também o nosso Trigger, né? O também Trigger, já tá quase pra estrear Puta. aí velho, com uma expectativa por essa série que você não tem noção, cara eu também Ultraman tá muito foda eu, depois que eu vi Ultraman Z, cara eu tô, tô apaixonado pela franquia mais ainda <risos> eu, eu creio que vai ser muito bom bom vai, vai ser foda vai ser muito foda mas é isso, galera é... Indo agora finalmente indo pros finais, né Vou deixar o momento jabá de vocês. Começa aí pelo nosso amigo da Divisão Tokusatsu, o Fábio. Faz o seu jabazinho aí. O... Não, não, velho. É do, é do Visão Tokusatsu, não é isso? Ah, velho, nós estamos no um grupo lá. O Visão Tokusatsu, no Facebook. A gente tem o... Tem o... O Instagram... Como se diz? O, é, o Instagram também tem nosso lá, do, do Visão Tokusatsu. E Twitter. É um grupo que... Acho que você sempre tá lá, né, Galboni, também no grupo lá, né, sim, no Visão Tokusatsu, sim. lá, posta lá. Sempre compartilha alguma coisa de vocês. É um grupo, o nosso grupo é um grupo que gosta de privilegiar, cara, é... a gente não gosta de, de haters, a gente não gosta de, de sabe, de ficar zoeirinha a gente gosta de informar a galera de Tokusatsu. Então no Visão Tokusatsu você, você vai ser bem informado, vai saber de tudo, você conhece o pessoal lá, né, o Thiago, a P tá lá também, entendeu? É um trabalho bem mesmo profissional, velho. A fã mesmo, legal, bacana. Ah, vou fazer um, um travazinho pro, pro meu perfil no, no TikTok, né? O que eu falo sobre o Mundo Geek também. Tô, tô tra eu trago às vezes o Satsu, né? Bem, eu, sempre que dá. E o perfil é Katsuya Harada, eu acho que você vai deixar o nome nas descri na descrição. É exatamente assim: você encontra, ah, assim, Katsuya. sou o único Katsuya Harada que você vai ver aqui no Brasil, pode ter certeza. Enquanto não tiverem cópias. Você tem... Tem, é Katsuya tem é Underline, que é onde eu meio que reciclo o conteúdo do, do TikTok pro Instagram no Reels. Eu ainda tenho que começar a fazer postagem exclusiva, né? Que é algumas algumas indicações e tudo mais, mas por enquanto é isso. Valeu demais. Eu vou te tá achar lá depois. Depois é o depois é é, canal no YouTube, né? É, vai ter um canal no YouTube <risos> meu que vai se chamar Dragão, que tá estreando semana que vem, já segunda-feira. Então, semana que vem, dia. Calma aí, Beleza. eu acho que não vai ser estre... Semana que vem, dia 24 de maio. E eu vou cuidar de um quadro chamado. De chamado De Quadrinhos, simplesmente Quadrinhos, que vai ao ar toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Legal. Legal. É, eu tenho especialidade de quadrinhos, Olá. né, gente? Eu sou acadêmico de cinema e audiovisual, mas eu quero acabar virando minha, minha área acadêmica de pesquisa para quadrinhos. Basicamente isso. Legal. Bacana. Legal. Bom, gente, quem quiser me seguir ao Gaboni no Insta, eh, eu faço Brasil Tem tocosatos também lá com o Otoia, todo todo da YouTube. Da hora, vai. eu gosto do Brasil Tokusatos, eu gosto. A gente faz live <risos> na, no Facebook, no canal do vai Otoia. Vai ter no amanhã? YouTube. Vai, vai ter amanhã. Eu creio que vai. Pô, tá, amanhã é o seguinte, velho, amanhã... Eu vou, eu vou lá curtir uns minutinhos porque tem a final do, do meu time amanhã Eu vou ficar meio bêbado amanhã É, <risos> Mas a gente vai fazer essa live Eu também faço parte aí Da Grupo Arcanjos Onde a gente faz podcast sobre Digimon Então a gente conversa sobre as franquias Tudo, faz essas lives Era pra ter feito hoje, mas não deu E agora eu tô entrando No novo projeto eu recentemente fui desligado aí do, do meu tra trabalho, né? E eu vou começar um pouquinho aí a trabalhar com stream de jogos de Tokusatsu, Mecha e se pão um Digimon aí. Com jogos um pouquinho mais diferentes. Se chama Renshin Play. Semana que vem aí. Estará começando. Então, aí na Twitch, Rensing Play, vocês já me ok, acham. Beleza. Beleza? Acho vocês têm que algum não, comentário acho que final não. aí? Muito obrigado pela oportunidade. Fábio, morreu. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos. Quem, quem participou aqui com a gente. O Fábio, muito obrigado por você ter ficado aqui conosco. É, foi uma honra aí aumentar esse time com você que tem bastante experiência, manja bastante, katsuya também. É, galera, vamos se cuidar, tá? Esse vírus não é brincadeira. E a gente se vê aí no próximo mês. E quem sabe aí com outras novidades também. Muito obrigado, pessoal. Se cuidem. E um excelente mês aí para o restante de mês para vocês. Tchau, tchau. Valeu demais. Concluído.